O Bitcoin continua aqui numa região de acumulação. A gente vai então juntos aqui mapear todos os níveis importantes para o Bitcoin no curto prazo, mas também aqui no longo prazo, onde o Bitcoin tem que segurar para a gente continuar aqui com esse bull market. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora no Bitcoin, não se esqueçam, hein, quem está acompanhando aqui o canal mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa seu like para apoiar, isso aqui é muito importante, comente aqui também abaixo o que você está achando das análises, tá? isso aqui é muito bacana mesmo, Eu queria entender de vocês o que vocês estão sentindo aqui agora no mercado, se vocês estão mais bearish ou mais bullish, né? mais baixista ou autista, eu quero saber de vocês aí, comentem aqui abaixo a baixa expectativa de vocês para o curto prazo, e quem está chegando no canal aqui agora pela primeira vez de paraquedas, aconselho você aí se inscrever para acompanhar aqui as análises e também participe aqui ó, do grupo do Telegram, que já são mais de 13.600 pessoas aqui no grupo, tá pessoal? Vale muito a pena aqui, o grupo está ficando bem grande e muito saudável aqui, eu faço questão de acompanhar o que está acontecendo no grupo lá, tá? Para criar a comunidade Realmente bacana, pessoal, trocar ideia sobre criptomoedas aí, né? Então, aconselho vocês participarem, todos a participarem. Eu também tenho um canal de alertas no Telegram, que eu boto todas as minhas, uh, tudo que é importante relacionado ao Bitcoin, tá? Então, vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo, né? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora, então, no curto prazo que a gente está vendo para o Bitcoin. A gente está nessa região chatinha aqui de acumulação, né? Então, isso aqui, pessoal, né? uma região complicada aqui de operar, tá? Então, aconselho vocês ficarem aqui... Tomarem muito cuidado nisso aqui, tá? A gente fez aqui, então, de, eu até falei para vocês em outros vídeos aqui, a gente fez aqui, né, formou aqui essa ABC, tá? Então, aqui a gente está numa região de acumulação, definição para onde a gente vai com preço, já que a gente vai fazer aqui agora, buscar regiões um pouquinho mais abaixo é, essa pergunta toda aqui agora a gente vai buscar regiões mais abaixo que romper aqui inclusive essa, perder a região dos 39 mil aqui e 500 dólares, né? Ou a gente vai conseguir agora de fato romper essa essa LTB aqui voltar a subir com o preço, né? Então, essa aqui é a definição que a gente tá para o Bitcoin aqui agora, e essa região de acumulação aqui, de definição, consolidação do preço, né? Que vai que eu agora nos dizer, né? O próximo rompimento tá. Então, essa região aqui, pessoal, não consiga ficar muito quebrando a cabeça aqui operando, tá? Porque é bem estressante. Já. Eu já fiz aqui no passado isso, já e, e sempre é, é um estresse, tá? É realmente complicado. Se for operar aqui, se você tá confiante, é, se for um pouquinho mais scalper, aí, né? Eu quero que faça trade. É, no caso não entre com a mão pesada nem muito alavancado porque tem muita armadilha nessa região aqui como dá para ver né pessoal então pessoal o que, que eu estou de olho aqui agora é o seguinte ó primeiro eu comentei para vocês né porque eu estou um pouquinho estou um pouquinho bearish aqui agora para os próximos dias o Bitcoin tá não estou muito é, por três fatores pessoal né primeiro a gente continua aqui né tendo muito volume aqui mais volume de, de na, na, na queda do Bitcoin aqui tem mais volume que na compra tá esse aqui é o primeiro fator Tá, o segundo fator também, pessoal, que eu estou um pouquinho mais belo aqui agora para os próximos dias, a gente também aqui tem os indicadores de sentimento que está com long short ratio aqui, que é essa linha amarela, ó, subiu muito o região aqui de 1,7 aqui agora. As sardinhas aqui que eu serviço, as sardinhas estão comprando também, né? Então a gente sabe quando acontece isso aqui, pessoal, né? a tendência é a gente ter né, mais correção para o preço também. Né? Então fiquem atentos aqui agora. E também no book de ordens aqui, a gente tem muito aqui, ó. tem mais ordem de venda aqui do que compra, pessoal. A gente tem aqui, ó praticamente 197 milhões aqui de dólares contra 150 tá então no 1%. então aqui nesse momento tá mostrando os cada de um sentimento para mim mostrando tá que, tá a coisa tá um pouquinho mais mais bearish pro Bitcoin também e pessoal a SP500 também tá me incomodando um pouquinho tá A SP500 aqui que a gente teve essa queda ontem acabei ontem não conseguindo fazer o vídeo né pessoal Tive uns compromissos aqui mas a SP500 eu comentei no grupo do telegram abriu com queda como era esperado tá então isso levou aqui o preço tem essa correção também aqui agora né então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora no curto prazo, as regiões importantes que eu quero mostrar para vocês, tá? É, vamos voltar pro gráfico aqui de 4 horas primeiro. Então, primeiro, pessoal, essa cunhazinha aqui agora pro Bitcoin, né? Então, para mim, pessoal, aqui é o seguinte, ó. É, eu tô aqui um pouquinho olhando de níveis mais abaixo, vou mostrar para vocês, vocês, vocês aqui que níveis são esses aqui agora, tá? Eu tô de olho, para tentar acumular aqui Bitcoin nessa região, pessoal. Seriam os últimos níveis, na minha opinião, se Bitcoin buscar, pra gente poder entrar aqui com ordem de compra, inclusive. Uh, né, aqui que eu tô, pessoal, apostando muito nessas regiões aqui agora, tá? Eu acumulei em regiões região dos 40 mil dólares, né, bastante aqui também, tá? Mas ainda tem um pouquinho de caixa aí, pessoal, tentando comprar nessas regiões um pouquinho mais abaixo, tá? É, enfim, eu vou mostrar para vocês todos esses níveis aqui importantes aqui agora para o curto prazo, né, pessoal? Então, vou até olhar por aqui pro. Aqui tem também tem, ter, o, aqui tem o VPVR também no, no a terminal da Tani, pessoal, pra vocês olharem aqui. Esse indicador aqui é um indicador bem interessante, né? Inclusive no Trend View, esse indicador aqui é pago, então consigo vocês baixarem o terminal da TANI. Quem não tem o TradingView Pro, baixa o terminal da TANI aqui, que vocês podem, além de operar direto nas corretoras, né? Vocês podem operar direto no terminal aqui, que você tem acesso a esses indicadores aqui, né? Que é um, Como, como o, TR, o VPVR, que é um indicador Pro, né? Então, pessoal, aqui agora no curto prazo é o seguinte, ó. para comprar Bitcoin aqui agora, para mim, a gente tem que romper essa faixa aqui dos 45 mil dólares, né? Essa região aqui para cima, né? Idealmente, pessoal, aqui seria a região dos 47 mil dólares, aqui é acima desses níveis aqui, tá? Aí sim a gente pode ficar um pouco mais bullish com o Bitcoin, mas mesmo assim seria importante romper essas regiões aqui. tá? Então, para mim aqui é a melhor compra para o Bitcoin, todos esses níveis que vão ser resistências. Né? Para mim, pessoal, eu estou buscando aqui agora ver níveis, na verdade, de suporte para o Bitcoin, tá? para poder fazer compra. Porque aqui, pessoal, vai ser bem complicado né? de querer comprar, fazer a compra ideal. Né? A não ser que a gente tenha aqui, por exemplo, um rompimento dessa LTB aqui, ou confirmação, a gente poderia comprar aqui numa confirmação, enfim... Daí sim, mas aqui, para mim, se Bitcoin buscar níveis mais abaixo, pessoal, eu estou apostando aqui ainda tá, em, em, nesse, nesse bull market, tá, essa aqui é a minha, minha expectativa aqui agora para o médio prazo. Então, para o curto prazo, estou um pouquinho bearish, né, olhando níveis aqui mais abaixo, mas uh, para o médio prazo, que eu estou realmente médio e longo prazo, aí até o final do ano, pelo menos, pessoal, até novembro, aí eu estou otimista com o mercado, tá por enquanto. Então, vamos ver como vai ser esse P500 também, a gente vai acompanhar, vou até falar um pouquinho no vídeo de hoje sobre isso. Né. Então, pessoal, vamos, vamos dar uma olhadinha aqui agora no detalhe. Eu vou mudar aqui, tá, inclusive, por o TrendView para gente dar uma olhada aqui no detalhe sobre o Bitcoin, tá? Pegar o gráfico da Bitstamp, porque, na verdade, aqui o, a, a Tânia aqui não tem o gráfico da Bitstamp, pra dar uma olhada lá, tá? Então, eu vou dar uma olhada aqui o seguinte, ó. Eu vou, eu vou puxar aqui, então, uh, vamos olhar aqui o Bitcoin no, no, no gráfico 4 horas. Eu estou acompanhando aqui, de novo, nessas linhas, nessas linhas aqui, né, pessoal? Até ajeitar essa linha aqui, inclusive, né? Eu ajeitei na Tânia aqui, aqui não acabei não ajeitando. A gente tem também aqui agora esse triângulozinho aqui também formando, né? Uh, para o Bitcoin aqui agora e vamos olhar que, que níveis importantes são isso aqui pessoal tá que eu tô acompanhando aqui agora tá é, para isso vou dar uma limpada aqui nesse nesse nesses, eh, essas linhas aqui agora que não precisa tá depois eu posso redesenhar ela sem problema nenhum aí tá? olha só porque que, que esses níveis aqui que estão mostrando para a gente o Bitcoin como é que a gente sabe né Quais são os níveis importantes suporte resistência tá pessoal o Bitcoin, aqui, né, qualquer dos ativos funciona aqui, a gente, tudo Fibonacci, pessoal, tá? Não tem muito mistério. Vocês querem entender por que, que tem resistência e suporte, né? É só mapear aqui em Fibonacci. Então, eu vou usar aqui a extensão de Fibonacci. A gente tem aqui uma. A gente tem aqui também, então, uma formação aqui, ó, até desenhar para vocês. A gente tem aqui o. o a, deixa eu ver se consigo puxar aqui os meus indicadores, os meus, a, minhas ferramentas favoritas aqui. Acabei, tá aqui, ó. Então, se a gente tem aqui um, um pivô de, de baixo aqui formado pro Bitcoin, né? a gente fez esse pivôzinho de baixo aqui, ó, tá? Então, isso aqui, pessoal, a gente pode olhar aqui, então, níveis importantes aqui, né? Tanto é, de extensão e projeção Fibonacci, tá? Então, o que, que eu tô olhando aqui agora, né? Vamos olhar aqui extensão Fibonacci. Então, desse topo aqui, ó, até esse fundo que a gente fez aqui na região dos 42.800 dólares, né? Depois a gente teve aqui essa, essa, esse pullback aqui do Bitcoin. A gente pode ver aqui, ó, todos esses níveis importantes aqui, ó, pessoal, tá tudo mapeado aqui, ó. Então, todos esses níveis que a gente está olhando aqui agora, ó, resistência nessa região de 3,82 né? aqui também, região de 3,05 a gente não conseguiu passar. Né, teve suporte aqui na região de 786 né, a gente não buscou 100% de extensão Fibonacci que tá onde aqui pessoal Qual que é o próximo alvo se Bitcoin perder aqui ó para mim se bitcoin perder a região dos 40.784 40, dólares aqui ó né, 40.700 dólares provavelmente a gente vai então aqui buscar a região dos 38.600 dólares que é 100% de extensão Fibonacci tá é um nível aqui importante que eu tô de olho aqui agora e todos os níveis aqui de Fibonacci estão mapeados aqui agora no curto prazo para vocês tá então acompanha esses níveis aqui de extensão Fibonacci para vocês terem uma noção né, de todos os níveis de suporte e resistência para o preço, tá pessoal? Outra coisa que vocês podem fazer também aqui agora, né? É, alguns traders gostam de fazer isso aqui também. É puxar aqui um Fibonacci, né? Fazer uma projeção aqui do Fibonacci, basicamente fazendo assim, ó. Tá? Então aqui puxando até esse, esse fundo que a gente fez para o Bitcoin, tá? Idealmente seria aqui nessa região, tá, pessoal? Eu gostaria de pegar níveis mais de. Suporte a gente teve para o preço aqui, mas vamos olhar aqui primeiro esse, esse primeiro nível aqui, ó. Então, vários traders olham aqui no pivô de baixa, por exemplo, o pivô de alta é o próximo alvo que seria, né? Arrastando aqui essa região, né? A região dos 382 aqui para essa para onde o Bitcoin rompeu. Isso levaria o preço aqui, ó, assim, próximo alvo na região dos 37 mil dólares, que seria bem próximo desse fundo aqui também, tá, pessoal? Então, são níveis que eu tô de olho aqui agora, tá? Então, a gente tem ou até um pouquinho se eu olhar aqui no caso aqui, ó tirar esse suporte aqui para o Bitcoin essa região aqui como suporte já vê que o nível aqui vai dar exatamente de novo na região dos 38.600 tá então eu tenho hora de compra aqui nessa região dos 38.600 também aqui pessoal nessa região dos 37 tá eu tô olhando aqui agora para o Bitcoin pode ser que a gente pegue esses níveis aqui agora é para o curto prazo tá pessoal eu quero mostrar para vocês também aqui o que que eu tô de olho aqui mais para uh, mais para o longo prazo para o Bitcoin tá isso é muito importante também pessoal algo interessante para acompanhar aqui agora no, no, no, no gráfico diário vou mostrar que o RSI vou puxar o RSI aqui rapidamente vou mostrar para vocês eu acompanhando também aqui do RSI diário essa LTB aqui tá então acompanhe essa LTB que é bem importante na minha opinião a gente conseguindo romper essa LTB aqui para cima ó, a gente pode começar a ficar a coisa pode ficar interessante para o Bitcoin lembre-se lá que, que a gente teve aqui por exemplo essa região aqui ó no diário a gente teve aqui uma, uma LTB aqui, ó, que durou, durou vários meses aqui, praticamente quase né, meio ano aqui, pessoal. Essa LTB aqui, ó né? a gente acabou aqui no RSI, ó, vamos puxar assim de novo. A gente ficou aqui com essa LTB um tempão, quando a gente rompeu essa LTB, LTB para cima, a gente teve um pump muito forte aqui do Bitcoin, tá? Então, aqui agora, nesse momento, estou de olho também aqui nessa, nessa LTB aqui do RSI, aqui no diário também, tá? Então, a gente conseguindo romper essa LTB para cima, a gente pode ter pump do Bitcoin aqui agora, tá? Por enquanto, pessoal, enquanto isso aqui não acontecer, tá, eu vou estar aqui bearish com o Bitcoin olhando níveis mais abaixo. Né? Vamos puxar aqui o gráfico mais uh, do índice do Bitcoin, no mais longo prazo, pessoal. Vou mostrar para vocês que eu estou de olho aqui agora. Esse aqui é o gráfico que eu vou usar. Aliás, estou usando esse gráfico aqui em várias análises aqui que fiz para o canal. Tá? Eu vou mudar para o gráfico logaritmo também, pessoal. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu estou aqui. Quero mostrar para vocês. O que é importante que agora também, pessoal, a gente conseguir ó, ficar acima. Vou tipo, pegar aqui agora no, né, essa região aqui do Bitcoin. Consegui ficar acima aqui agora. Vamos traçar uma LTB aqui ó, no gráfico logaritmo. desse fundo aqui até esse topo, pessoal. Ó. Então, aonde o Bitcoin está testando aqui agora. Ó, deixa eu ver se eu desenhei direitinho aqui agora. Uh, sem arrastar aqui. Essa aqui é a linha do, do Halving, né? Então, aqui seria desse fundinho aqui do Bitcoin. Tá, até tocando esse... tô fez um toque aqui. Outro toque aqui nessa região. Mais ou menos aqui. Então, esse é o nível, pessoal, aqui. ó Seria próximo de novo. Ó, próximo de novo dessa região aqui dos... Né, seria a próxima região aqui dos 30, 38 mil dólares mais ou menos. Né? Seria aqui o último aqui, né, suporte para o Bitcoin, na minha opinião. Tá? Um suporte importante nessa LTB aqui do, na escala logaritma. Tá? Eu vocês dar uma olhada aqui nisso. Tá? Por que, pessoal? Se a gente olhar a história do Bitcoin também aqui, vou mudar para o gráfico semanal. Vamos dar uma olhadinha no gráfico semanal. Ó, a gente tem outras LTBs aqui importantes. Tá? Então, a gente tem uma LTB aqui também. é Quando o Bitcoin perdeu, aqui esse aqui foi o último bull market. Né? Quando o Bitcoin, então, ele perdeu, até aumentar um pouquinho essa tela aqui para vocês a gente perdeu aqui essa essa essa suporte dessa essa LTA aqui agora também a gente entrou acabou entrando no bear marketing também tá então aqui também pessoal ó. então acabou entrando perdemos aqui o suporte dessa dessa LTA aqui ó a gente acabou então entrando no bear marketing né? Acompanhe também a média aqui de 50 semanas eu mostrei para vocês aqui nos últimos vídeos também ó, vamos puxar a média de 50 semanas já tá aqui ó então, a média de 50 semanas, a gente está aqui exatamente nessa região também, pessoal. Muito próximo aqui. Tá aqui agora, essa média está aqui nos 41.900 dólares, tá? A média aqui de... Desculpa, 39.300 dólares. Desculpa, essa aqui é a média de 50 semanas, tá? Então, isso aqui pode ser um suporte muito bom para o Bitcoin, mas eu estou de olho aqui realmente para comprar na região ali, mais ou menos, nos 38.600 dólares e nos 37.000 dólares, mais ou menos, pessoal. Está com hora de compra. Inclusive, aí tá, É bem arriscado, não façam isso, mas eu estou com operação aí... É, né de alavancagem nessa região ele tá então olhando aqui realmente com stop com stop bem posicionado aqui em regiões de, de stop caso o bitcoin pegue ali essas regiões eu vou conseguir fazer entrar com horas de compra e alavancar bem para poder é, faço muito disso né bitcoin cai eu boto horas de compra ali em regiões que eu vejo que tem suporte né e ali, num possível pullback, né, liquidando o pessoal, num possível pullback, eu consigo fechar a operação e ter um lucro legal. Eu faço bastante isso aí, também é uma estratégia que eu gosto de fazer aqui, que é mais arriscado, mas tem, fazendo um bom estudo de suportes ali, né, para o Bitcoin, é, dá certo, tá, pessoal. Então, isso aqui realmente é mais por experiência, eu vou, de repente, fazer mais um pouquinho, fazer alguns vídeos sobre isso, mostrando para vocês também aqui no canal, tá bom? Então, pessoal, esses são os níveis que eu tô olhando aqui agora para o Bitcoin, aqui mais do, do, do médio e longo prazo, tá então, muito importante a gente conseguir segurar nessa nessa nessa LT LT A agora tá então fiquem de olho que agora é, no, curto, no, no no curto prazo a gente vai segurar nesses níveis aqui agora para o Bitcoin para mim segurando aqui pessoal a gente vai fazer aqui ó formando aqui começar a formar nessa onda três que eu falei para vocês no último vídeo né então a gente formaria aqui uh, a mais ou menos isso aqui tá eu já tinha mostrado pra vocês no último vídeo sobre isso até puxar aqui de novo ó. a gente estaria formando aqui agora essa onda essa onda 13 que na minha opinião tá seria mais ou menos isso aqui a uh, onda um onda 2 aqui agora e faria como formando aqui a onda 3 pessoal tá e essa onda 3 ela aqui seria muito maior que essa onda 1 um aqui no caso tá então realmente pessoal a gente tem um potencial aqui bem grande para o preço do Bitcoin se a gente começar a formar aqui essa, essa onda 3 rompendo a região aqui de 65 mil dólares a coisa vai ficar bem linda pro Bitcoin vai ser muito fácil o Bitcoin buscar aí os 100 mil dólares tá pessoal Vamos olhar aqui também é a dominância do Bitcoin, então, pessoal, que a dominância não mudou muita coisa, tá? Então, ainda está botando risco, na minha opinião. você de ver a dominância subindo muito mais. Tá? Então, para mim, aqui, eu acho que ele tem oportunidade, na minha opinião, pessoal, de sair fora das altcoins, tá? Porque, uh, de qualquer forma, altcoins é o risco máximo que você pode estar. Na minha opinião, a gente vai ter aqui pump da dominância do Bitcoin. Sendo o Bitcoin caindo ou subindo, a gente vai ter pump da dominância do Bitcoin, tá? Então, aconselho que vocês se posicionarem mais em Bitcoin aí, tá? Essa é a minha recomendação que eu tô fazendo há bastante tempo aqui já. Esse Bitcoin começou a atingir esses níveis aqui, ó, comecei a me posicionar mais em Bitcoin e dólar, né? Eu comentei para vocês um vídeo do canal sobre isso. E agora aqui, pessoal, né, essa, essa, minha expectativa é a gente ver a dominância aqui voltando a subir, tá? Esse aqui eu tô olhando aqui agora pro Bitcoin. Em relação a S&P 500, pessoal, olha só, tá até que caindo o S&P 500 aqui agora, tá? Acho que tá botando, ba botando bastante risco aqui agora, né, no mercado. Então, isso tá mexendo aqui, um outro motivo que tá mexendo bearish aqui pro Bitcoin, tá? Vamos ver como o Bitcoin vai se comportar aqui agora. Importante não perder esse fundo aqui, tá, pessoal? A gente não perdendo esse fundo aqui na né, região dos 4.300 pontos aqui, seria bem importante. Tá? Idealmente, aqui, ficando conseguindo fazer aqui, né, uh, continue mantendo aqui, fazendo uh, fundos mais altos aqui, a gente está bem ainda, tá? Mas vamos ver como vai ser aqui agora. Fiquem de olho na SP500, que pode botar muito risco no mercado aqui agora, tá? Realmente, os mercados tradicionais têm uma correlação muito grande para o Bitcoin e a gente tem que ficar atento aqui agora. Tá, pessoal? Então... Hoje, mais tarde, vai ter o vídeo do professor Edgar Moraes tá, sobre, uh, falando sobre a análise on-chain Tá muito bacana, pessoal. Conselho vocês a assistirem aí o vídeo do professor Edgar. Eu vou postar aqui há mais ou menos duas, três horas aqui no canal. Tá? Então, se inscreva e ative as notificações de vocês para não perderem os vídeos. Tá? Deixa o like. Então, a gente se vê aí muito em breve para mais um vídeo. Um abraço.